open out one quarter Fuck back, back. Fuck back. saiu, é, mas assim quando não dá trabalho eu não presto, tem que dar trabalho mesmo, tem que esquentar o juízo e eu que tem um bocado esse ano, a verdade é essa, mas saiu, tá aí e esse ano é em homenagem, é em homenagem a Paulo Garayuba, quem é que não conhece Paulo Garayuba aqui? Olha a moral dele pra para Cheio de moral Por coincidência é meu tio Agora é interessante que eu aprendi a pescar, a mestrar barco com ele E hoje eu, eu sou o mestre dele Interessante, não é? Mas é assim, a gente quando anda com pessoas mais velhas a gente aprende muita coisa boa E eu aprendi muita coisa boa É um bom professor tem, infelizmente tem pessoas que têm a, a manhã de homenagear quem já Deus já levou E esse ano eu pensei em homenagear quem está vivo Porque assim, se você ama alguém, você gosta de alguém Fala pra ele enquanto estiver vivo Porque depois que morreu, não adianta Se você falar pra mim, depois que eu estiver morto Que me ama, que, que é louco por mim, não adianta nada para mim, eu não estou ouvindo nada, eu não sei de nada Então, se tiver que falar bem ou mal de mim, fale agora Se falar bem, eu vou agradecer, se falar mal, eu vou dar resposta Porque pode ter certeza que a minha língua costa para dar resposta e não fico guardado não Não é, volta Você que bem sabe disso Então, é assim Ele é o pescador mais velho em atividade aqui E Deus colocou no meu coração Em fazer essa homenagem a ele em vida chamei ele, perguntei, chamei os filhos dele, perguntei, todos acharam bom, gostaram, então mandei fazer um troféu para ele, com o nome dele, ele está aqui hoje, graças a Deus, e vai demorar um bocado de tempo, não, ele só pesca no inverno, ele só gosta de pegar garaiúva, guaricema, vermelho, ele não gosta de pegar inseto, que chama de inseto a coatinga, esses peixes de aquário, ele não gosta de pegar não, só gosta de pegar peixe bom, e ele tá aqui hoje e vai receber o troféu dele. E eu gostaria de agradecer a Deus, primeiro lugar, claro, sempre. Aos pescadores, aos familiares. Porque se não fossem os pescadores, no Deus, os pescadores e os familiares. E cada um que comprou a camisa, que colar, que me tiver a procurar, não posso, não tô. O negócio tá pegando, o bicho tá pegando. E os pequenininhos ajudaram com 30, com 40, com 50. E eu apertando aqui, apertando ali, consegui fazer a brincadeira, graças a Deus. Ano que vem, não sei se vai ser eu que eu vou fazer Porque ano passado não fui eu Foi outros que fizeram Ano que vem também eu não sei se vai ser eu ou não Se eles quiserem fazer, eles passam lá Tô aqui para participar, mas Eu acho que vai ser eles lá, não sei Mas tá aqui a brincadeira Gosto, gosto é de chamar O primeiro lugar Só ganharam, porque teve um que não veio Se eles vieram, vocês não ganhar. Sim, terceiro Terceiro lugar A premiação tá ali Primeiro lugar, três caixas de cerveja, gelada Segundo lugar, duas caixas Terceiro lugar, uma caixa É pra levar pra casa, viu? Terceiro lugar, com 27 quilos 05. Mirinho Rapaz, vocês apanharam de mirinho Mirinho nem pesca assim Pesca de ano em ano ah, foi o pai que ensinou. Foi o pai que ensinou. Então vem com o pai. O pai, dá um prêmio. Mente sem terceiro lugar pro filho. Toma aí. Apesar de não ser primeiro lugar hoje, o carro Baco deu um problema, mas problema a gente deixa falar. Mas assim, meu filho hoje me representou. Aqui não é terceiro lugar, não. Aqui é primeiro lugar. Hoje eu era pra ser tricampeão, mas hoje ele é terceiro lugar é tricampeão. Aí. Meus uh! parabéns! Rapaz, uh! você tá um pouco Não é. posso xingar, não, Divaldo. Quer Oxe. ali, a volta ali? virou ali, pode ali um atrás, por favor. Deixa, viu? Aí, ó. Aí, aí Jefferson. Quieto, sababodão. Ô, Jefferson, olha aí. Oh, Jefferson. Olha aí. É Divaldo, rapaz, você ah. não fica é ah. quieto, não. Oi. Ah, Divaldo, ah, você entra ah, atenção do um rapaz. Cara ah. chato, rapaz. Valeu. Segundo lugar. <risos> Importar pescador de longe Bora, segundo lugar Você já sabe que é você mesmo, Biquara Ah, ele é, o nome dele é de peixe mesmo, de Biquara Biquara Vou chamar quem para entregar esse troféu Pessoal parece que correu Pra ver se Givaldo cala a boca Vem, Givaldo, entrega esse troféu aqui, venha Venha, certo. Rapaz, é uma paga. Que Deus abençoe vocês. Aí, ó. O, o Jefferson fazendo merda aqui, ó. Mandando andar, vai. Pelo amor de Deus, aqui. Biquara é um cara da Zoa aqui. Que merece. E a equipe deles aqui. Show de bola. Que Deus abençoe vocês. E. Não ah, e obrigado pra vocês pode sair, Chega É, volta lá de agora No lugar pega ali Ei, a cerveja Terceiro, uma caixa Viu, uma caixa Será que não pesar peixe ali com água dentro que eu vi? Uma caixa gelada, pode pegar aí Segundo lugar, duas caixas Pode pegar aí Duas, viu é duas, Pigão. É duas Se você é devassa, é problema seu Mas a já está em pau É duas, cara Pronto E agora, primeiríssimo lugar Gosto de chamar aqui Seu Paulo Seu Paulo, fazer entrega Fazer entrega em primeiro lugar Com 34 quilos 586 Itamar Pescador de bomba. Pescar o com bomba. Primeiríssimo lugar, Itamar. É. Itamar. É. Alô? Meu amigo Itamar. Me entrego essa. Este café em primeiro lugar parabéns a você de todo o planeta o barco nome do barco barco Inácio beleza interver então, A L L marca o Penny Adriel Inácio Adriele Inácio não é Então eu entrego o prêmio do primeiro lugar da pesca a Itamar, meu amigo e parente! Oh, muito obrigado! Uhul. Uhul. Peraí, ele falou em russo e depois foi em, em alemão, não sei o que ele falou aí. Pois é, o Dona Edir, aí, tá Itamar! Foi. Pronto. É o seguinte. É... Gostaria de agradecer a Jéssica, primeiramente a Deus, né? A você que se colocou em promover esse evento, que a gente não pode deixar de morrer independente de quem faça. Deixa bem claro pegar as palavras de Miro aqui. Não existe vencedor. Um primeiro lugar, certo? E não ganhou em primeiro lugar, e sim todos os participantes. É gratificante demais ver Miriam sair com o barco dele, ver Itamar, ver BBB, ver Bicuara, que a gente que nós não somos pescadores. E é triste demais ver os pescadores de Barra do Gil não apoiar, não estar tá junto nesse, nesse, nesse evento, certo? E assim, é, poucos pescadores, eu agradeço a me utilizar o que está sempre colado aí, certo? O mestre Paulo, é, como o Jefferson falou... É lindo demais a gente homenagear As pessoas vivas Certo? A gente dizer que ama Enquanto está vivo Porque depois que morre Aí o pessoal começa a jogar flores E o importante é isso aqui Eu agradeço de coração E assim, eu já, saí, eu já sabia que eu ia ser em Primeiro lugar eu, saí, eu falei a Miril ontem no depósito falei, lá fora Ninguém ganha de tamar Pronto Um abraço gente, obrigado, viu? Tinha um que ia ser tricampeão, mas não foi, né, Miro? Não foi, aí sou. Aí tá marcado. Agora a entrega do troféu. É sua mão, não, peraí. Eu queria que sim, estivesse aqui. Cadê se tá por aí? Não, né? Não, então eu gostaria de chamar a irmã de Paulo. A irmã de Paulo. Tem alguma irmã de Paulo aqui? Tem alguma irmã de Paulo aqui? Bora, minha senhora. Por coincidência, é minha mãe, viu? Coincidência da zorra é essa, viu? Já que, já que os filhos não vieram, então a irmã faz a entrega. É justo, não é? Certo. Não se parece não, né? Para mim é um prazer né, estar aqui, nunca participei, esse ano eu disse, eu vou participar. Eu sou evangélica, estou ali no meu cantinho, mas estou participando também. Viu? Então para mim é um prazer, não sabia que ia ter esse privilégio de entregar o troféu a meu irmão, olha aí, aí. Eu não sabia, mas agora aconteceu, né? Então para mim é um privilégio, eu estou muito grata por isso. Entregar esse troféu mesmo. meu irmão. Pronto, mestre Paulo? Tamo junto. Antes de nossa coisa tem coisa ali pra vender ainda. Tem algumas contas para pagar ainda. Então, quem puder ajudar, tiver em condição de ajudar, a camisa é 30 reais está ali. E vai ajudar a pagar o resto das contas. Senão vai sobrar pra mim. Acho que não é justo eu correr atrás, organizar tudo. Depois tem que tirar do meu bolso pra cobrir o resto. Então, quem puder ajudar, tem camisa ali ainda. Valeu? E se Deus permitindo, que vem estamos aqui pescando, organizando. E de coração, muito obrigado a vocês que estão aqui participando, ajudando. E continuem apoiando essa, esse torneio de pesca. Não deixem morrer não. Se não for por fazer, cobrem a quem estiver fazendo. Para melhorar. Não para piorar. cobre mesmo. Não, se, se não gostou, fale não gostei. Precisa melhorar. Se gostou também, falei que gostei, mas ainda pode melhorar um pouquinho ainda. Porque o que, que puder fazer para melhorar, nós vamos fazer independente de qualquer coisa. O importante é você não deixar morrer a brincadeira. Porque é uma coisa de família, como vocês estão vendo, daí, é só família. Não tem bagunça, não precisa de segurança, não precisa de polícia, o que está ali é para beber, o que está ali é para comer. Então enquanto tiver com o beber e comer, vamos comer e beber porque é pra gente. É um dia só no ano, um dia. Tem pessoas que pescam o ano todo, aí quando chega nenhum dia para pescar, só para não comprar uma camisa que leva seu peixe para casa. Eu não quero peixe de ninguém, não, ninguém aqui quer não. Aí eu não vou participar, não participo disso não. Com a ignorância, com estupidez. Porque se fosse para entregar o peixe para alguém, tudo bem. Mas, pô, você pega seu peixe, você pode vender, você pode levar para casa. O que, é que custa por causa de uma camisa? E você vai ter aqui churrasco, vai ter a bebida ali, a única coisa a se vende é porque o dono do bar. Não vai chegar aqui entregar o espaço dele, mesa, cadeira, garçom, banheiro, energia e água sem ganhar nada. Não é justo isso. Tem minha família que está ali trabalhando ali, ó Então acho que não é justo. Então se todo mundo ajudar, todo mundo colaborar, ano que vem tem de novo e melhor ainda. Então vamos aproveitar que a festa...